Mas eu tenho o privilégio de servir o corpo de Cristo por quase 30 anos, desses quase 30 anos, mais de 20, quase 25 anos também, servindo de tempo integral, e eu sinto que Jesus me deu um dom, chamado um dom avivalístico, não tem na Bíblia, mas eu inventei, eu acho que eu tenho essa liberdade, eu nunca vi na Bíblia o dom do avivalista, tem lá, né? diz para avivar o dom, mas não o dom do avivalista, não é verdade? Mas o, a graça que Deus me deu no que diz respeito ao avivamento, é, é, ora ele é apostólico porque ele traz fundamentos e ora ele é profético, ele traz alinhamento. Nesses anos todos, então, Deus tem me usado para trazer alinhamento e fundamento, fazendo com que a igreja seja aquilo para o qual Jesus a constituiu, fazendo com que a igreja viva o propósito dela na face da terra. Eu particularmente sou fã, eu acredito de todo meu coração que a igreja local, é a agência mais importante dos céus na terra, aleluia, a igreja ela é um instrumento de Deus para manifestar o seu propósito na face da terra, então quanto mais igrejas locais saudáveis, quanto mais igrejas locais maduras, quanto mais igrejas locais vivendo e propagando os valores do reino, tanto mais nós vamos ver a obra de Deus avançando sobre a face da terra. Então, tenho gastado a minha vida inteira edificando igrejas, ajudando igrejas plantadas de uma forma indenominacional... Porque eu creio que a igreja de Cristo, ainda que ela, se fun ela funcione por estruturas, mas ela é em denominacional E eu tenho visto isso de uma forma tão gloriosa, tão boa. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou diante de uma igreja que já tem escrito uma história no Brasil e fora do Brasil de uma forma muito significativa. Eu nunca estive aqui pregando, essa é a minha primeira vez, mas eu sei da história que Deus usou vocês para escrever. Eu sei muito bem de muitos e muitos pastores, de muita autoridade, de muita unção, de muita influência, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que se alimentaram e que comeram e que beberam nessa casa. Então eu quero que Jesus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Vamos aplaudir ao Senhor por isso aqui? Aplausos Aleluia! Aplausos e de alguma forma eu quero cooperar com o que Deus está fazendo no coração de vocês aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu não vou ler tudo porque iria ocupar muito tempo da minha mensagem, mas eu gostaria que você tomasse notas a respeito do que eu vou falar hoje de uma igreja avivada. A primeira coisa que eu gostaria que nós entendêssemos é de que a igreja sempre é filha da sua época. Diga comigo, a igreja sempre é filha da sua época. Isso nos leva a duas interpretações, filha da sua época porque ela sempre vai retratar o ambiente, a cultura e o momento que ela está vivendo. Filho da sua época também diz respeito sobre a missão da igreja onde ela está inserida. Então, por exemplo, nós não poderíamos mudar a história de 200 anos atrás, porque como igreja local nós não fomos plantados há 200 anos atrás. Nós não poderíamos mudar a história daqui 200 anos para frente, porque daqui 200 anos a maioria de nós, né, só a maioria, só um, né, todos nós aqui, não estaremos eu. No entanto, nós somos filhos da nossa época, ou seja, nós somos uma igreja plantada para a nossa época, para o nosso momento, e esta é a nossa hora. E se não discernirmos o nosso tempo, a nossa hora, nós vamos perder o privilégio de servir ao Senhor com toda a essência, com toda a força que Ele nos deu como igreja local. Amém? Então é muito importante nós entendermos quem somos como filhos da nossa época e entender a missão que nos foi confiada para a nossa época. Veja só como é importante. Tente imaginar Noé, Noé entendeu a sua época, que era a época de dilúvio e ele construiu uma arca. Abraão entendeu a sua época e ele entendeu que deveria sair do Urdo do Caldeu e foi para Mesopotâmia ali, saiu da Urdo Caldeu, do Mesopotâmia e saiu peregrinando sobre a terra. Não entendeu a sua época. É... Davi entendeu sua época, os apóstolos entenderam sua época E nós, se não entendermos a nossa época, não adianta só sermos igreja Nós não vamos saber funcionar como igreja Então, é muito importante esses dois conceitos Saber ser igreja de Cristo, significa ser igreja de Cristo E saber também funcionar, agir como igreja de Cristo Então, nós vamos trabalhar dentro desse contexto Eu espero que possa abençoar o seu coração Está disposto a ouvir algo sobre isso aqui ou não? A Bíblia fala em um livro de crônicas, no primeiro livro de crônicas, capítulo 12, versículo 32, que os filhos de Zacar, eles discerniam o seu tempo, eram homens inteligentes para entender o que estavam acontecendo na sua época. Então eles conduziam Israel à batalha. Daniel, por exemplo, no capítulo 9, versículo 2, quando ele estava lendo a respeito do que Jeremias escreveu, ele entendeu na sua época que a assolação sobre Israel demoraria 70 anos. Então a semelhança dos filhos de sacar, que entendendo a época conduziu Israel à guerra, Daniel também gerenciou-se ou gerenciou sua vida profeticamente quando entendeu o que Jeremias havia escrito. Se você observar o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele diz isso para o seu filho dizendo: Timóteo, você tem que gerenciar a sua vida profeticamente. Diga comigo, gerenciamento profético. Um pouquinho mais forte, por gentileza. Gerenciamento profético. Paulo diz assim, olha, você tem que militar a sua batalha, você tem que batalhar o seu ministério, você tem que lutar a sua causa em Cristo mediante as profecias que você foi alvo delas. Olha que coisa interessante que Paulo fala para Timóteo. Então, isso nós temos que pôr em mente de que cada um de nós precisamos entender o nosso tempo, a nossa história dentro desse tempo para podermos não desperdiçar e sermos filhos da nossa época. Amém? Os próprios profetas da antiguidade, você vai ler lá na epístola de Pedro, eles indagaram porque para eles foi um pouco complicado, porque os profetas falavam a respeito de uma graça que que eles entendiam que seria maravilhosa, uma graça que seria abundantemente além, mas eles percebiam que também não podiam viver aquilo, porque estava fora do seu tempo, estava fora da sua época. E eles, então, profetizaram algo que seria para outro tempo, onde Pedro fala que essa graça, então, nos alcançou de forma extraordinária. E segundo a Pedro, então, no capítulo 1, do versículo 19 até o 21, você vai ter o texto clássico dizendo de que nós temos que estar muito atentos sobre as profecias, porque elas são como uma candeia que ilumina. E ele então diz assim, presta bem atenção, porque nenhuma profecia é de particular ilucidação, porque toda palavra ela é inspirada, em etc, etc, etc. Portanto, você vai observar a importância de nós entendermos profeticamente a nossa geração Olha para quem está ao seu lado Diga assim, não esqueci que você vai me pagar uma pizza, ok? Ele fala assim <risos> Aleluia, mas diga para ele assim Nós temos que militar Nós temos que combater, vamos lá O bom combate Não apenas como um guerreiro Mas como um guerreiro Que entende o seu tempo Profeticamente Aleluia! Glória a Deus por isso ou não? Então, vamos fazer aqui uma pequena análise, não tão profunda, porque o tempo não nos permite. Se nós olharmos o nosso mundo, a nossa época, socialmente, dá tá um caos, não é verdade? Dá tá um caos. Se você estuda agora a história da humanidade, é guerra aqui, é fome ali, é situação difícil a colar. Então, o mundo está num colapso social, o mundo está num colapso político. Esses dias eu estava conversando com um irmão, morando aqui no Brasil, ele falou assim, é, vocês estão muito bem, morando lá nos Estados Unidos. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, se todo problema político fosse só no Brasil, era tão fácil de ser resolvido. O mundo inteiro está sem uma voz política, nós estamos sem uma direção política, as pessoas estão com raiva um do outro. Está uma situação muito difícil, até falei para ele o seguinte, eu acho que é o momento mais oportuno para a manifestação do anticristo, que vai ser né, ali um líder que vai se levantar a favor dessa situação. Bem, mas está um problema geral, catástrofes e guerras e fome e peste. Para onde você olha, você vai enxergar problema. Agora, o pior de tudo, e aqui né, eu vou seguir o mesmo caminho do Jonathan, mostrando um lado ruim para depois tentar mostrar um lado ruim. Bom, nós estamos com um grande problema, uma grande decadência espiritual na nossa geração. Talvez a gente tenha medo de admitir isso, porque seres humanos têm dificuldade de admitir a sua situação. Mas é fato que nós estamos numa decadência muito grande. Eu tenho andado as nações e eu tenho observado de que é um momento muito difícil espiritualmente falar. Bem, agora, isso estaria errado? Não, simples. Simples. Se a gente olha, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala a respeito ali dos últimos tempos. Ele resume ali tempos, não de uma forma tão específica. Depois você vai para Atos capítulo 2, versículo 17, como também para 2 Timóteo 3, 1. Ali a questão é um pouco mais específica. Ele não fala só tempos, ele fala os últimos dias. Então foi um pouco mais específico. E você vai para a primeira, João, capítulo 2, versículo 18, aí é mais específico ainda, já não é mais o final dos tempos, já não são mais os últimos dias, mas João fala que é a última hora. Então, nós estamos no momento agora profético, onde você tem que parar para perguntar para as escrituras o que significa essa última hora, o que significa essa última hora que nós estamos vivendo. Nós temos alguns testemunhos bíblicos, né, que nos posicionam, que nos posiciona escatologicamente para entendermos esse nosso momento, porque afinal de conta, se somos filhos da nossa época, se nós queremos combater o bom combate servindo ao Senhor na nossa época, nós devemos entender profeticamente o que está acontecendo para que tenhamos um gerenciamento profético do nosso tempo. Isso é muito importante. E a Bíblia traz alguns testemunhos desses últimos dias, ou melhor, desta última hora. Você acredita que estamos na última hora aqui ou não? Preciso convencer para você que nós estamos na última hora ou não? Não, né? Alguém aqui precisa de convencimento? Não. Então, todos estamos juntos. Então, o que a Bíblia fala? Primeiramente, nós temos um testemunho escatológico sobre as sete igrejas da Ásia. Eu sei que pode haver uma, uma controvérsia em relação a isso mas a maioria dos teólogos, teólogos e estudiosos da Bíblia concordam que aquelas igrejas não representavam apenas igrejas locais, mas estações, tempos em que a humanidade viveria. E nós, segundo esse entendimento, vivemos a igreja de Laodicea. Né? Nós vivemos uma geração como a igreja de Laodicea. Isso explica muito bem a situação eclesiástica neste momento profético que vivemos. Se olharmos para a igreja de Laodicea, ela é uma igreja morna. Se olharmos para a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que não consegue aceitar a sua própria condição. Se você olhar para a igreja de Laodiceia, ela é uma geração que, ainda que fala sobre Cristo, está sem comunhão com Cristo, porque o Cristo que deveria estar em comunhão com ela, sentada à mesa, está do lado de fora, batendo na porta para poder entrar. Então, essas três características da igreja geracional é vista na igreja de Laodiceia. Agora, é fato. O esfriamento é mundial. E o grande problema não é só o esfriamento, porque nós temos muita dificuldade de admitir que estamos nessa condição. Nós temos muita dificuldade. A semelhança da igreja de Laodiceia. Não, eu não estou nada morno, eu sou rico, eu sou abastado, eu posso todas as coisas, eu tenho tudo que quero e posso, etc. E tal. É impressionante como esse Espírito está dentro das nossas igrejas, está dentro da nossa geração. E o pior ainda é de que a gente usa o texto de Apocalipse 3.21 para evangelizar. E aquele texto, se fosse evangelizar, deveríamos evangelizar a igreja. Porque aquele texto não é para ímpio, aquele texto é para a igreja. Dizendo, ei gente, eu estou do lado de fora, será que eu posso entrar de novo? Ei, gente, eu estou do lado de fora, será que eu posso entrar de novo? Será que eu posso entrar e me assentar aí com vocês de novo? Será que vocês podem comer o que eu tenho para oferecer? E vocês, o que, que tem para oferecer para mim? Agora eu falei, é difícil admitirmos isso, principalmente num contexto cultural que também é profético, em que as pessoas não conseguem se olhar no espelho e se ver em sua grande realidade, mas eles se enxergam de forma muito deformada, achando que são, mas não são, que têm, mas não têm, que podem, mas não podem. Esse é o momento que nós vivemos, é fato, a Bíblia está falando sobre isso. E não somente Apocalipse de João, mas nós temos um outro testemunho que você vai observar que é dado por Paulo sobre esses últimos dias, ou essa última hora. Está lá em Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, Anota aí que a gente não tem tempo para ler, depois você vai conferir e ver como isso é verdade. Você vai perceber que um dos contextos ali que Paulo fala dos últimos dias ou da última hora, uma das coisas que iria acontecer é o abandono da fé. O abandono da fé. O apóstolo Paulo mesmo fala o seguinte aos irmãos de Coríntios. Ei, eu gostaria muito bem que vocês analisassem a vós mesmos para ver se de fato... Vós estáis na fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, fala sobre isso. Por que, que Paulo adverte os irmãos de Corinto para dizer assim, Ei, analisai a vós mesmos para ver se estáis na fé? Porque na realidade eles estavam tendo uma postura totalmente contrária ao padrão que determina de um homem que anda por fé. Então, ainda que eles achassem que tinham fé, ainda que eles profetizassem que tinham fé o comportamento daquela igreja estava na contramão de quem tinha fé em Cristo Jesus. E ele fala, então pare um pouquinho e analisem os vossos corações, e eu gostaria que vocês dessem uma resposta para vocês mesmos, se vocês estão na fé, talvez é esta uma das coisas que nossa geração precisa, precisa fazer. Esta nossa geração de líderes, essa nossa geração, igreja, nós como filho da nossa época, deveríamos nos perguntar, Ei! Será que mesmo sendo igreja, nós estamos na fé cristã? Será que mesmo sendo igreja, nós andamos na fé bíblica? Será que mesmo sendo igreja, nós estamos alinhados com o padrão das escrituras? Bem, cada um de nós pode responder diante do Senhor. Mas o espírito dessa geração é isso. Porque o próprio Jesus disse que nos últimos dias, será que ele encontraria fé na terra? Quando Jesus voltasse, uma das coisas que estaria extremamente contaminada na terra era a fé no coração das pessoas. Isso é profecia. Isso, você não tem como ir contra isso. Isso é o padrão da Bíblia. Não tem como você inventar qualquer outra teologia fora o que está escrito. Agora, vamos lá. Outra coisa extremamente importante é que o texto de 1 Timóteo fala que haveria uma ação de demônios. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre demônios. Vem cá eu estou na igreja há 30 anos. Meu irmão, na época, quando eu me converti há tempo atrás, a gente não conseguia fazer um culto inteiro, porque sempre tinha um satanás se manifestando. Quem é dessa época aí? Era satanás como serpente, e caía. E era aquela baderna. E eu gostava, porque eu vim lá do mundo perturbado. E quando eu expulsava um demônio, aleluia, eu me sentia tão poderoso. Ah, você que você também não se sentia assim. Eu tinha até uma musiquinha. que Eu dizia assim, eu era prego, o inimigo me bateu. Agora eu sou o martelo que bateu dali, sou eu. Pá! Aleluia! Glória a Deus! Agora, meu irmão. Não tem mais demoniado na igreja. Os demônios se converteram. Faz quanto tempo você não vê um endemoniado? Fala sério, irmão. Agora eu te vou falar uma coisa. E vai chocar você. E quantos novos crentes estão vindo para a igreja? E faz tempo que você não vê um endemoniado. Quantos novos? Centenas de milhares de crentes na igreja. E você nunca vê mais um endemoniado. Os demônios não se converteram. Mas eu vou te falar uma coisa. A manifestação dos demônios hoje é diferente. Porque eles possuem o intelecto das pessoas. O endemoniamento é cultural. O endemoniamento é intelectual, aprisionando as pessoas nos seus conceitos, que não permitem elas enxergarem a si mesmas nas suas condições de necessitadas de um Cristo que está do lado de fora, pedindo urgentemente para entrar e comer com ele. E o maior engano é o quê? Que nós temos falsos mestres alimentando essas pessoas para que elas acreditem que estão bem, enquanto estão mal. É a geração escatológica. Leia lá 1 Timóteo capítulo 4. Então nós temos uma ação forte de demônios, que cauteriza a mente das pessoas, não permitindo que elas andem na verdadeira fé cristã. E não somente isso, mas nós temos mestres alimentando essas pessoas, dizendo, não cara, você está bem. Você é a melhor geração que já existiu na face da terra. Você é a geração mais abençoada que existiu. Não existiu nenhuma outra igual a você. Não existiu nenhuma outra que tem tanta capacidade como você. Mentira. Nós somos a pior geração que já habitou na face da terra. Inclusive agora, não sou eu. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais inteligentes do que os filhos da luz na sua geração. Sabe o que as grandes companhias fizeram agora? Saiu um artigo poderoso lá nos Estados Unidos. As grandes companhias não investem mais nos millennials, porque eles são chamados a geração perdida. The lost generation. Eles estão investindo agora numa nova geração, para levantar novos homens que vão tentar mudar a história, porque nunca, isso é fato, em uma geração nós somos tão ricos, tivemos tanta oportunidade de fazer tantas coisas e tão bem feito como a nossa geração tem. Mas o problema dessa geração é que ela não está preocupada com Cristo, ela está preocupada consigo. Não estão preocupadas com a causa. Estão preocupadas consigo Então antigamente nós fazíamos missão Olha aqui, quem é daqui do tempo antigo Eu não estou comparando geração para quem dizer que é melhor ou pior Quem está certo é errado tô Apenas mostrando escatologicamente essa geração Presta bem atenção Há 30 anos atrás Nós fazíamos missão pela causa Quem se lembra disso? Diga amém. Não tínhamos problema nenhum de abandonar tudo E mais um pouco por causa da causa Quem se lembra disso? Hoje é assim o que, que a causa me beneficia? Se de alguma forma a causa me beneficia, então eu estou dentro. Aí eu te pergunto, onde está o Espírito de Cristo nisso? Que diz que Ele deixou a sua glória. Não querendo ser... Sendo Deus, não foi igual a Deus. Antes se humilhou. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Eu sei que isso ofende, mas sem ofensa... Não existe cura. Sem um pouco de sinceridade, a gente nunca vai enxergar a nós mesmos. E, consequentemente, o que acontece? Esses falsos mestres, numa geração atacada por demônios, que precisa alimentar uma geração egoísta, que olha simplesmente a causa a partir do seu ponto de vista, eles precisam de verdade, porque todo cristão Sendo ele falso ou não falso? Ele precisa da Bíblia. Então, pegamos fundamentos e distorcemos esses fundamentos. Pegamos verdades bíblicas e distorcemos as verdades para alimentar uma geração que está perdida, mas está achando que está salva. A semelhança da geração de Laodiceia. Por que vocês estão tão quietinhos assim? Se você vai para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, você vai ver que a sociedade, agora não vou falar só com questão de igreja, a sociedade, e você vai entender por que a igreja é assim. A igreja da sua época. Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui, Ei, olha para mim aqui. Deixa eu falar sobre o que eu creio de igreja. Existe a igreja visível ou a igreja invisível? Ok? Quando estou falando da igreja, nessas condições, é da igreja visível, a igreja da sua época. Já deixei lá atrás isso bem dito. Mas volto agora a dizer mais benditamente novamente. Porque eu não gosto da mensagem que bate na igreja. Não, eu não estou batendo na igreja de Cristo. Eu não estou falando mal da igreja de Cristo. Eu estou falando mal da forma como nossa geração está sendo e vivendo a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, independente da tua ou da minha performance, e independente da sua ou da minha geração, a igreja de Cristo sempre, sempre, sempre, sempre vai ser gloriosa, imaculada, santa, poderosa, vitoriosa, assentada acima de principados e potestades, reinando com Cristo. Alguém está comigo aqui ou não? É por isso que mesmo diante de situações catastróficas como estamos vivendo hoje, há um remanescente. Há aqueles sete mil que não se dobraram. Há aqueles que continuam acreditando que há um Deus assentado no trono. Que mesmo diante do caos ele vai fazer alguma coisa. Aleluia! Amém. Quem está comigo aqui, diga amém. Aleluia. Então, segundo Timóteo, capítulo 3, de um em diante, nos mostra uma sociedade totalmente antropocêntrica, que vive para si, a partir de si, e quando tem um tempinho para pensar um pouco mais na vida, pensa como vai favorecer a si mesmo. Essa é a forma de vida que encontramos hoje, para construirmos nossa sociedade. Nossa concepção é que esse tipo de gente está lá na sociedade, mas não é verdade. Quando você lê Timóteo, Principalmente ali o capítulo 5, o capítulo 3, versículo 5 e 8, fala assim, é esse tipo de gente que entra nas nossas reuniões. Agora, por que, que esse tipo de gente entra na nossa reunião, fica na reunião e ainda cativa outras pessoas para levar para fora? Eu vou te explicar por quê. Olha bem para os meus olhos. A forma que você atrai as pessoas para ser igreja com você, é a forma que você vai ter que sustentá-las. E se você traz as pessoas para ser igreja para você, apenas para alimentar o egoísmo dela que ela tinha lá no mundo, o egoísmo dela que ela tinha alimentada na sociedade, e agora ela consegue ter o mesmo egoísmo alimentado de forma religiosa, é tudo que ela quer. É tudo que ela quer. Mas é aí que gera o maior problema, sabe por quê? Porque lá fora ainda ela tinha uma consciência que ficava batendo. Tum, tum, tum, tum. Meu Deus, não está certo isso. Tum, tum, tum. Preciso mudar de vida. Tum, tum, tum. Aí ele entra na igreja. Ele fala assim, não, estava sendo acusado à toa. Porque afinal de contas, Deus aprova isso. Afinal de contas, não é tão errado como eu pensei que era errado. Talvez aquele pecado horroroso, eu pensava que era tão horroroso, e agora eu percebi que não é tão horroroso. Porque, afinal de contas, nem os crentes chamam o pecado que eu chamava de pecado e pecado. Então, o que, que acontece? Por que, que é bem difícil a mudança? Olha para os meus olhos. Olha para mim, por favor, estou pregando para você. Viajei horas e horas para pregar para você. Por que, que é tão difícil mudar esse cenário? Porque você atrai e da forma que você atrai, você tem que sustentar. E quando você percebe que você está sustentando ela no padrão errado para mudar, a maioria de nós corremos o risco de perder. E ninguém quer perder. E por isso que ninguém quer mudar. Isso é uma verdade. Uma verdade absoluta. Bem, esse é o cenário. O cenário dos últimos tempos, o cenário da igreja, o cenário do mundo, o cenário da sociedade, o cenário político, o cenário social, o cenário moral. Esse é o cenário que está aí. Então, de que forma que nós vamos começar a trabalhar? Então, agora que eu introduzi o assunto, vou começar a pregar aqui. Bem, eu creio que aqui tem os remanescentes, glória a Deus. Ó, tem os dois, tem os dois aqui, olha, desse lado aqui. Eu acho que aqui tem os remanescentes aqui, glória a Deus. E aqui, tem uns remanescentes aqui, aqui também tem uns remanescentes aqui, aqui tem uns remanescentes, tem aqueles sete mil que não se dobraram, aleluia, tem aqueles sete mil aqui que estão firmes com Deus em Deus, nós estamos vendo a situação, nós não concordamos, nós estamos vendo a situação, nós não estamos dentro dela, nós estamos vendo a situação, e nós queremos ser resposta do Senhor nessa geração. Nós queremos ser resposta de Deus no meio desse caos Queremos ser luz das trevas No meio da morte queremos levantar um exército do meio do vale de ossos secos Nós queremos ver a diferença Porque mesmo sendo uma situação complicada Nós somos o remanescente Glória a Deus! Amém! Agora, veja a força do inferno contra nós os remanescentes A primeira coisa que a gente vê é o tamanho do problema e a nossa pequenez. É, meu irmão. É um problema mundial. Mas quem, quem sou eu diante de um mundo inteiro? Olha a dimensão. Olha a dimensão dos problemas. Quem sou eu? Mas acredite numa coisa. Os remanescentes sempre vão ser a minoria. Mas você não está entendendo? Os remanescentes sempre serão a minoria, então você se lembra da batalha de Gideão, essa batalha é clássica para encorajar os remanescentes, você não tem que olhar a dimensão do problema e nem a insuficiência numérica daqueles que vão trazer solução, você tem que entender que nesta causa Deus é o principal agente por intermédio da sua vida. Você tem que ser como Samar que entra para o seu campo de lentilha e vai defender, aleluia. Você tem que ser como Gideão que vai sair do lagar para formar um grande exército, aleluia. Se você permitir que o diabo mostre para você a grandeza do problema e a pequeneza da sua força, da sua influência, da sua capacidade pessoal, morreu na casca o seu ministério de remanescente. Mas se você entender que mesmo diante de uma fraqueza como a sua e a minha, limitações como a sua e a minha, mas nós temos um discernimento da nossa nossa época, nós temos um discernimento do nosso tempo que nós podemos ser resposta, as coisas vão começar a mudar, aleluia. A primeira coisa que você tem que entender é isso, a segunda é que a resposta não pode vir de uma religião que não expressa a verdade de Deus, porque o que liberta o homem, irmão, não é a aceitação, o que liberta o homem é a verdade, é difícil para nós. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que falar a verdade em amor. Mas não adianta só amar se você não tem verdade no amor. O amor que não tem verdade é um precipício para o inferno. Você tem que amar falando a verdade. Amar falando a verdade. Amar falando a verdade. Agora nessa época que nós somos cerceados da nossa liberdade de sermos verdadeiros, porque temos que ser politicamente correto, até a voz profética vai morrer, não vai morrer meu irmão, porque tem o um remanescente, não vai morrer, tem o um remanescente, aleluia. Não vai morrer, existe um remanescente Nós não estamos brigando com um, não estamos brigando com o outro Estamos acusando um e falando que o outro é melhor do que esse Mas nós estamos falando, a coisa precisa mudar A situação não pode continuar a mesma Há um senhor batendo na porta e eu estou dizendo Pode entrar, pode entrar, eu sou dos remanescentes disse, Senhor, tu vais voltar, vai preparar uma mesa para a sua igreja E nós vamos sentar, vamos comer com o senhor Coisas gloriosas da nossa geração Aleluia! Então nós chegamos à conclusão de que Eu pessoalmente não posso, mas Deus pode A religião que não expressa a verdade de Deus Pelo contrário, ao invés de libertar, ela torna o ser humano inoculado Inoculado Porque quando ele tem lentes da religião Lentes da religião Afagando o seu pecado Vendendo para ele cruz anatômica Conhece a cruz anatômica? Aquela que encaixa bem direitinho no pecado? Não pode. Não vai ter cura, não vai ter solução. Agora vem cá. O que a gente tem que chegar? Qual a conclusão? Qual a resposta que a gente tem que dar para as pessoas? Irmão, a única resposta para a nossa geração, a única, não tem outra resposta para a nossa geração, é o avivamento. Não, não, você não está entendendo. É o avivamento. Não, não, você está começando a entender. É o avivamento. Agora, por que, que eu digo que é o avivamento? Olha bem para os meus olhos aqui. Porque na visão de Cristo, ele não tem problema de dizer eu tenho algo contra ti. E a gente tem medo de falar para as pessoas que elas estão erradas. Já percebeu? A gente fica com medo. Irmão, eu não não vou ser o próximo presidente do Brasil, não estou em candidatura, não vou também ser o próprio governador de Goiás, que nem aqui eu moro. Entendeu? Na realidade, eu estou aqui como profeta. Eu não estou aqui em simplesmente, antes de tudo e para qualquer coisa, agradar os seres humanos aqui para ser uma voz de Deus para a Terra. E nós estamos invertendo a coisa. Nós estamos escravos dos homens e ausentes da verdade de Deus. A gente tem que reverter isso. Nós precisamos do ministério profético e apostólico voltando para dentro das nossas igrejas. Nós precisamos do remanescente voltando a falar o que tem que ser falado. Porque onde não há verdade falada em amor, não há liberdade, não há salvação, não há cura, não há restauração do padrão de Deus. Agora, vamos ali para a história de Laodiceia. Eu, sabe o que é o gostoso da igreja de Laodiceia? É porque ele não fala só: tem uma coisa contra ti, outra coisa contra ti, outra coisa contra ti. Sabe que ele está falando assim, ó? Ei, vamos mudar esse negócio aí? Vamos mudar esse negócio aí? Aleluia Vamos mudar esse negócio aí? De que negócio? Ó, oh, compre de mim ouro, eu tenho um ouro melhor para você Ó, oh, ó, oh, receba de mim colírio Para pingar nos seus olhos Para que você volte a enxergar Então a mensagem profética Ela não simplesmente mostra o dano Ela não simplesmente mostra a falha Ela não simplesmente mostra os nossos erros Mas ela diz, geração de Deus Geração dos remanescentes Geração deste século Acordem a um ouro melhor Do que o que vocês estão comprando a um colírio que pode abrir os vossos olhos a roupas que são verdadeiramente lavadas do sangue do cordeiro nós precisamos ouvir essa voz quando você vê que há algo melhor do que lhe foi proposto você é inteligente, você vai dizer, é isso que eu quero eu não quero esse ouro, não, esse ouro aqui é mentiroso eu quero esse ouro comprado por Jesus, aleluia eu quero essas vestes que Jesus me vestiu eu quero esse colírio Aqui tem muita verdade espiritual, Eu não vou tocar nesses assuntos. Mas isso que a gente tem que parar a pensar. Outra coisa, nós vivemos a geração, Jesus vem falou, a nossa geração é semelhante à geração de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O que a Bíblia está falando sobre isso? Uma geração, já preguei, preocupada em si mesmo. Mas sabe qual é o bom dessa geração de Noé? Não é uma geração caótica simplesmente olha para o seu irmão, diga assim, não é uma geração caótica simplesmente, não, você não está entendendo, não é uma geração caótica, então qual que é a solução da geração de Noé? Olha para o seu irmão, pega na mão dele aí, por favor, pega na mão dele, sabe o que é o mais importante na geração de Noé? Porque existia o um Noé, existia o um Noé, Existia um Noé que estava construindo algo que Deus iria usar. Existia um Noé que estava construindo algo que os céus poderiam fazer uso. Havia um Noé que estava sendo usado por Deus, ainda que ninguém pudesse enxergar. Algo estava sendo construído. Alguém que ninguém podia perceber, algo estava sendo construído. Ouça-me com atenção, ainda que tudo pareça um caos, Deus está fazendo algo na nossa geração. Deus está fazendo algo, aleluia. Uau! Oh, aleluia! Eu tô olhando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 300, mil noés, construindo a arca para Deus! Dentro do padrão. Meu Deus, se eu tivesse tempo para pregar tudo isso, Há um padrão, há uma medida da arca, há uma altura, há uma largura, há um comprimento, Há os pavimentos corretos. Precisa tentar para o padrão divino, para construir para Deus. Há uma geração sendo levantada, que vai entender quais são as linguagens do avivamento. Está comigo aqui ou não? Por que precisa entender? Porque muito do que nós pregamos de avivamento... Muito que nós pregamos de avivamento é contaminado com a cultura humanista e secularizada. Que não passa de um avivamento barato. Então, precisamos de reformadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Sobre as características de um avivamento. Presta atenção. Repita comigo. Características de, uma, de um avivamento. Qual que é a primeira, acima de tudo? Sabe o que é? Atos 3, de 17 em diante, até o 26, mas principalmente o versículo 21, diga comigo. Convém que os céus o Icelso retenha, até que todas as coisas sejam restauradas ao seu padrão. Nós temos uma visão equivocada sobre a volta de Cristo, achando que a gente vai pregar o evangelho para toda criatura. E simplesmente só porque pregamos para toda criatura, Jesus vai voltar. Nós temos que pregar para toda criatura, mas também restaurar o padrão de Deus na face da terra. Avivamento, em primeiro lugar e acima de tudo, é um período de reforma. Todos os avivamentos bíblicos, contemporâneos, da história da igreja, todos começaram com reforma. Então nós precisamos algumas questões aqui. Aí eu vou falar sobre, para mim, reforma. Algumas pessoas, eu já ouvi várias vezes elas ouvindo isso, falando isso, que o avivamento para elas é como se fosse uma grande onda que vai passar sobre a face da terra, então todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos, então não vai ter mais nenhum problema na terra, e aí Jesus vai voltar, aleluia. Mentira. Engano, no mínimo engano. Ilusão teológica. Os avivamentos, eles sempre vêm como ondas. Repita comigo, ondas. Você nunca consegue restaurar o padrão das coisas ao mesmo tempo. São ondas que restauram. Ondas que restauram. Ondas que restauram. Que é o nosso grande problema sobre avivamento. Porque o avivamento ele vem restaurando um padrão que foi perdido. Vem restaurando um padrão que foi jogado e abandonado. E a gente se perde no padrão. Esquecendo que está vindo uma outra onda. Aí a gente perde a outra onda e nem conserva a que Deus já construiu aqui. Achando que aquilo agora é velho, tem que jogar fora porque vem um novo. Não, nem tudo que é velho tem que ser jogado fora. Então a gente tem que parar para pensar sobre isso. E eu vou falar aqui algumas ondas que tem que acontecer de avivamento. Escute bem, escute bem. Primeiramente, não em termos de hierárquico, mas assim, de ondas. A gente precisa ter um avivamento eclesiástico O que é o avivamento eclesiástico? Irmão, a igreja está uma bagunça Cada um tem a igreja que quer Cada um constrói a igreja que pensa ser a certa Cada um tem a sua própria verdade para caminhar nela Cada um constrói seu ministério pautado daquilo que ele acha que tem que ser construído Deixa eu falar uma coisa para você De quem que é a igreja? Eu não ouvi, de quem que é a igreja? Então deixa eu te falar uma coisa eu sei que isso vai chocar e você pode ficar bravo comigo, mas você vai se estudar vai ver que é a verdade. Não existe visão para a igreja, só existe uma visão para a igreja. Igreja de Cristo. O que nós confundimos com visão são estratégias. O jeito de ser igreja, cada um vive do seu jeito. Quer pintar a igreja? De preto printa, de branco printa, de preto e branco pinta, de pink pinta, aleluia. Fica à vontade, meu irmão. Agora, a visão, o DNA da igreja é um só. Nós somos igreja na América do Sul, América Central, América do Norte, na África, na Oceania, na Europa. Aonde Jesus plantar a igreja é uma só. A verdade da igreja não é diversa. A verdade da igreja é uma só. Nós precisamos de um reavivamento eclesiástico nós estamos contaminados com a visão eclesiástica da igreja, nós estamos contaminados do que é ser igreja o que é viver por igreja, o máximo que nós conseguimos enxergar para o que é igreja são as lentes denominacionais onde mais nós defendemos o nosso sistema do que propriamente a verdade de ser e viver como igreja onde nós defendemos a nossa própria história do que a biblicidade do que é ser e viver como igreja, nós precisamos nos descontaminar disso nós precisamos voltar a ser a eclésia, nós precisamos ser, voltar a ser aquele povo que foi chamado para fora do império das trevas para ser testemunha do Deus vivo e Todo-Poderoso, aleluia, e permitir que as diversas e centenas e milhares e milhares e milhares de estratégias sejam usadas para ganhar o louco, para ganhar o sapo para ganhar o que é, o que não é, para ganhar todos de alguma forma, mas há um só DNA, a igreja não tem dois DNA, a igreja só tem um DNA que corre do cabeça, chamado Cristo Jesus Jesus, aleluia Meu irmão o que, o que me preocupa É que esse movimento de reforma Que estão pregando hoje Não é a reforma que precisa ser reformada De verdade Mas é uma reforma para voltar no século 17. É uma reforma de costumes É uma reforma de hábitos Que não serve mais a nossa geração um dia a pessoa falou assim, ah, eu queria voltar a ser igreja primitiva. Eu não quero, não serve a igreja primitiva, não cabe no século XXI. Tenta imaginar um apóstolo do século I lá da igreja, mexendo com um telão de LED. Ele não sabia nem ligar o negócio. É que nós confundimos DNA com estratégia, DNA com estratégia. Meu irmão, as estratégias são muito bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Agora, sabe o que me preocupa? E não se assuste comigo. Sabe o que me preocupa? É que se você tirar algumas estratégias das pessoas, elas são como barata que perdeu o rodapé. Não sabe para onde vão. Porque nunca foram treinadas para serem igreja. Foram treinadas apenas para o trabalho. Precisamos de reavivamento. Agora, você vai jogar fora a estratégia? De forma nenhuma. Pela estratégia, a igreja de Cristo é mais eficiente. Pela, igre... Pela estratégia, a igreja de Cristo é mais pragmática. Pela estratégia, nós conseguimos fazer mais e melhor. Mas, quando a essência da vida é perdida em tudo isso, eu me pergunto, vale a pena? Vale a pena? Então, nós somos de um movimento eclesiástico, um avivamento eclesiástico. Sabe o que a gente precisa, novamente? Escuta aqui. Um avivamento moral. Um avivamento moral. Nós precisamos voltar a estabelecer um padrão moral na igreja. Nós precisamos voltar a estabelecer um padrão. Vou repetir três vezes. Um padrão moral na igreja. Quando Paulo escreveu para Timóteo, estou te advertindo estas coisas, para que você, para que você, se eu tardar, saiba-se conduzir na igreja do Deus vivo que é coluna e baluarte da verdade. Irmão, existe um procedimento na igreja que é da igreja. Se o mundo tem um procedimento diferente, é problema dele. Se o mundo pensa diferente, é problema dele. Se o mundo age diferente, é problema dele. Eu não estou preocupado com o que o mundo pensa, não estou preocupado com o mundo age, eu não estou preocupado com os valores do mundo. Eu estou preocupado em saber proceder na igreja que é coluna e baluarte da verdade. Eu sou igreja, eu sou corpo de de cristo e eu quero ver ser igreja e viver como igreja tem um padrão moral que precisa ser recuperado dentro da igreja padrão moral você quer ver outra onda que está vindo sobre nós você quer ver outra onda é uma onda espiritual porque espiritual olha bem para os meus olhos há 30 anos atrás nós, como jovens na igreja, a gente entrava em crise. Quem lembra que você entrava em crise? Agora, quer ver a crise? Vocês vão se lembrar bem. Estou pregando só para a véia, né? Eu quero despertar os jovens para algo mais superior, maior. Sabe o que eram nossas crises, Naya? Sabe o que eram nossas crises, Luciano? A gente não tinha crise porque não tinha o computador do momento. A gente não tinha crise porque não tinha o carro do momento. Sabe o que era a nossa crise? Meu Deus, eu não recebi nenhum dom espiritual ainda eu nunca profetizei, eu nunca expulsei um demônio, eu nunca, nunca consegui pregar o evangelho, essa é a nossa crise, quem concorda comigo, levanta a mão aí, a gente ia para o monte orar, a gente fazia vigília, 30 dias de oração, e ficava uma semana sem comer, e ficava se consagrando a Deus, qual que era a nossa paixão? Manifestar Cristo, manifestar a glória do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, orar em novas línguas, manifestar um dom, curar o enfermo, expulsar um demônio, fazer a obra de Deus, alguém se lembra disso ou não? Porque era o alimento que nós tínhamos. Nós éramos motivados a valorizar as coisas espirituais. Hoje em dia, irmãos, desculpa, eu não sei qual é a crença de vocês. Se não servir, joga fora. Hoje em dia, por exemplo, falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo é opcional. É verdade. O camarada, ele, ele nem, ele, ele não está nem aí, se ele fala ou não fala, na minha época, depois de um mês, dois meses, três meses dentro da igreja, um ano dentro da igreja. Se eu não falasse língua, se eu não manifestasse um dom espiritual, ai meu Deus, acho que eu não nasci de novo. Desculpa os exageros, mas é bem assim. Ah, falar em língua estranha? Eu fiz isso para provocar você mesmo. Porque essa interpretação denominacional que se faz da língua é a pior besteira que a gente pode fazer com a igreja de Cristo. Você quer ver? Vou te mostrar uma coisa. Não estou dizendo que é manifestação dos dons no velho, mas nuances. A gente tem fé no Velho Testamento? Vamos lá, irmão. Tem cura no Velho Testamento? A gente tem palavra de conhecimento. Dom de maravilhas. A gente tem mais o que no Velho Testamento? Profecia, tem? O que mais? Hã? Isso, ressurreição. A gente tem maravilhas no Velho Testamento? Tem. A gente tem interpretação de línguas no Velho Testamento? Sim. Interpretação de línguas. Apareceu uma mão lá. tekel, tekel, menem, parzim. Ninguém conseguia ler. Aí veio o intérprete. Pesado fosses na balança, achado em falta... E seu reino vai ser dividido. Qual é o único dom do Novo Testamento que você não vê nuance nenhuma no Velho Testamento? Falar em línguas. Por quê? Porque para falar em línguas, você tem que ter seu espírito recriado. Isso só é possível na Nova Aliança. Não é uma questão denominacional, uma questão de novo nascimento. Não é uma questão que ficou lá para não vir para cá, que aconteceu lá, que não aconteceu aqui. Isso é uma dádiva de quem nasceu de novo para você treinar o seu espírito a ter relacionamento com Deus que você não vai ter orando só com a sua mente para entrar num ambiente espiritual que você não entra só com a sua capacidade de orar para entender coisas que você Amém Alguém está comigo aqui ou não É o que Paulo está dizendo Olha Aquilo que os olhos não viu Aquilo que os ouvidos não ouviu Aquilo que jamais subiu o coração humano É isso que Deus tem preparado para nós Agora tecla SAP Tecla SAP para isso, ou seja, aquilo que você nunca vai compreender com os olhos naturais Aquilo que você nunca vai compreender com os ouvidos naturais Aquilo que você nunca vai entender com o coração natural Para aqueles que andam no espírito, isso será uma realidade para eles Agora, numa geração altamente pragmática Onde a espiritualidade é um acessório descartável muitas vezes Como que nós vamos fazer a obra de Deus? Não tem como? Aí a gente pega lá, vou fazer uma brincadeira Os distribuidores de cesta básica da igreja primitiva Alguém entendeu o que eu estou falando? Não? Brincadeira só, tá? não estou diminuindo o cargo deles O que, que eles precisavam ter? Boa reputação, porque passou por lá um avivamento moral Homens de fé, porque passou lá um avivamento doutrinário Aleluia Porque eles sentavam ao pé dos apóstolos para entender a doutrina de Cristo mas eles também tinham que ser cheios do Espírito Santo, só para destruir essa básica esse era o padrão mínimo na igreja primitiva os valores precisam ser recuperados, e eles só são recuperados quando os remanescentes resolvem se levantar quando os verdadeiros remanescentes que não perderam esses valores que não perderam essas verdades espirituais que continuam crendo e crendo e crendo e crendo e crendo e crendo e crendo, e eu sei que o meu Deus vive e que por certo se levantará o Deus de ontem é o Deus de hoje e ele vai ser o mesmo Deus para todo sempre, aleluia, alguém pode dar um brado de vitória aqui? Aleluia! Deixa eu começar a terminar aqui. Então, como que essas ondas vêm? Como que essas ondas chegam até nós? Aí, algumas pessoas falam, não, pastor, o céu tem que se mover. O céu tem que se manifestar. É verdade, mas não é só isso. Sabe por quê, queridos? Aí tem uma questão muito importante nesse céu se manifestar. Primeiramente, vamos pegar assim. Quando os céus se manifestam, eles se manifestam a verdade de Deus, quantos concordam? Diga amém agora, a verdade de Deus ela não pode tocar a terra se também não é verdade para os homens porque a verdade que liberta não é só a verdade de Deus é a verdade de Deus que se torna a verdade para o homem Deus falou para Noé o dilúvio vai vir os céus se moveram, aquilo foi Verdade para Noé, que ele trabalhou todos os anos da sua vida construindo a arca. A palavra de Deus, veio é para Abraão, sai da tua terra e da sua parentela. Foi tão verdade para Abraão que ele saiu da Mesopotâmia e foi andar pela terra prometida. O problema é que Deus fala demais para a gente que acredita de menos. Não adianta os céus se moverem se nós não tomamos a verdade de Deus como verdade para as nossas vidas esse é o processo da onda, porque os céus dos céus pertencem ao Senhor, então ele se move, ele se move, ele fala, ele opera, ele se manifesta, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, então para que ele haja na terra, de forma baseada na lei, ele precisa de homens, que a verdade dos céus seja a verdade na terra. Agora, se nós estamos nessas incoerências, todas que eu preguei até hoje, como que nós vamos ter avivamento? Se somos uma igreja que não se enxerga a si mesmo, somos uma igreja que não consegue se ver na imagem de Cristo, apenas nas suas falsas religiões, nas suas falsas doutrinas, na sua falsa maneira de se enxergar, como que vamos ter avivamento? Nós precisamos que os céus se movam, mas também que homens absorvam essa verdade. Você quer ver uma coisa? Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu como um som de um vento veemente que encheu, né, que encheu a casa onde estavam sentados e repousou línguas sobre cada um deles. Amém? Até aí movimento dos céus. Vamos acreditar que ali tivesse parado? Vamos acreditar que ali acabasse a história? O que teria acontecido? Nada. O céu se moveu. Oh, o céu se manifestou Aí estava num culto maravilhoso Tinha um pregador lá maravilhoso Tinha um outro lá que era mais ou menos Mas a gente aceitou ele, aleluia E ó, oh, glória a Deus Acabou ali Mas repita comigo assim Eles, vamos lá, eles Passaram Passaram A falar Conforme os céus Lhes concediam Aleluia, então o povo daquela terra começou a ouvir as maravilhas de Deus. Quando os céus se movem, há interação na terra começa a haver transformação ao redor a voz de Deus começa a ser ouvida, então nós precisamos de gente que ouve os céus, mas que interaja com os céus aqui na terra precisamos de gente que acredita em Deus e manifesta esse Deus aqui na terra precisamos de gente que a verdade de Deus é verdade para ela e ela não vai se vender a nada mais barato na sua vida precisamos de gente que acredita de que o que essa sociedade precisa é muito mais do que filosofia muito mais do que filosofia cristã muito mais do que pensamentos cristãos, nós precisamos do poder de Deus eu me lembro de Paulo, olha que coisa interessante Paulo estava lá em Atenas e eu prometo que eu estou começando a terminar Paulo estava em Atenas ele vai na Aerópago, irmãos, pensa a mensagem, pensa a mensagem mais bem pregada de Paulo Paulo prega a mensagem hermeneuticamente e Exegeticamente, eu acredito que até com a eloquência perfeita, aí o texto termina assim: ó, presta aqui comigo. O texto termina assim: ó, alguns se converteram, hã? Como? Que história é essa? Quem se lembra onde Paulo foi depois disso? O texto fala que Paulo foi para Corinto. Será que é por acaso que quando Paulo chega em Corinto, ele fala assim, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão. Qual foi a decisão que Paulo tomou? Você lembra? A partir de hoje, a minha palavra não vai mais constituir em palavras de sabedoria humana, de expressão humana, a minha palavra vai constituir, na manifestação e do Espírito, para que a fé da igreja, para que a fé do povo, não seja fundamentada na sabedoria humana, mas no poder de Deus, no poder de Deus, no poder de Deus, no poder de Deus, nós não podemos semear uma fé humana, nós não podemos semear uma fé meramente intelectual, nós que se quisermos mudar essa sociedade aí fora, nós se quisermos mudar esse mundo que vivemos se nós quisermos mudar a igreja da nossa época, precisamos andar acima de só discursos acima de só estratégias precisamos de um remanescente cheio do Espírito Santo um remanescente cheio da glória de Deus, aleluia e aqui eu termino o que, que a gente percebeu nessa história toda toda ela que o homem sempre esteve no centro das manifestações na terra, por bem e por mal. Você escolhe. Você escolhe. Se você quiser continuar fazendo essa parte dessa igreja que se engana a si mesmo, achando que está rica enquanto é pobre, achando que está vestida, mas está nu. Se você quiser continuar achando que está fazendo tudo certo, quando está fazendo tudo errado. Eu acho que a generalização sempre é muito inteligente, mas se encaixa bem nessa mensagem. É um direito seu. É um direito seu. Mas se você resolve, falar, não, Deus, é verdade. Eu estou ouvindo uma batida na porta. Eu estou ouvindo uma proposta do céu. Há um ouro refinado no céu. Aleluia, há uma roupa alvejada no padrão do céu Aleluia, há um espírito de revelação que é o colírio lá dos céus E eu quero fazer parte dessa turma aqui Sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar Vamos mudar tudo? Certamente não Vamos alcançar todos? Certamente não Mas quanto mais a gente conseguir colocar dentro da arca Que Deus construiu por nosso intermédio Isso é suficiente É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Sabe por quê? Porque existem dois aspectos do avivamento que eu vou encerrar. E existe aquele que só Deus pode fazer. Olha para mim, por exemplo, quem é que pode salvar alguém aqui? Levanta a mão. Ninguém aqui, ninguém. Ninguém pode salvar ninguém aqui. Só Deus pode salvar o homem, não é verdade? Agora escuta para mim. Como crerão se não há quem pregue? Então não adianta achar que tudo é de Deus. Você recebeu o Ministério da Reconciliação. Agora, como vai pregar se não há quem vir? Como vai pregar se as pessoas estão vivendo para si mesmas? Como vai pregar se as pessoas olham para o Evangelho só pautado nos seus interesses, nas suas necessidades e não olham? que os céus também têm necessidades que precisam ser atendidas aqui na terra, o campo está branco pronto para a colheita, onde estão os avivados, aonde estão os remanescentes, aonde estão aqueles que querem dar uma resposta para Deus na sua geração, onde estão aqueles que não se conformam com a situação onde são aqueles que olham para a situação mesmo vendo um caos, dizendo, mas não vai ficar um caos porque eu sou essa luz que brilha eu sou esse bom perfume que exala o perfume de Cristo, eu sou essa candeia que brilha no meio da escuridão eu sou uma testemunha no meio de uma geração corrompida Eu sou uma voz que clama Eu sou uma voz Sabe por quê? Porque Deus usa homens, Deus usa pessoas Para restaurar o padrão dos céus da terra Por isso que Ele falou na oração do Pai Nosso Vem o teu reino, faça a sua vontade aqui na terra Como os remanescentes enxergam a realidade dos céus Para aqui na terra Será que tem alguém aqui que vai dizer Eis-me aqui Senhor! Aleluia! Oh, aleluia! Será que a gente pode ter um pouco de música aqui ou está muito tarde? Aleluia, vem para cá, amados, vem para cá. Eu sinto que Deus está trazendo um despertamento aqui para nós hoje. Eu sinto que o Espírito do Senhor está vivando alguns dons que estavam adormecidos. O Espírito Santo do Senhor está abrindo alguns ouvidos que estavam fechados, alguns olhos que não estavam enxergando, alguns corações insensíveis. Eu sinto que o Espírito do Senhor está despertando uma igreja poderosa, uma igreja santa, uma igreja gloriosa, para se levantar. Você é a resposta, você não vai estar vivo daqui a 200 anos, mas você está vivo agora Olha a chance que Deus te deu Você está aqui agora Você é a filha da sua época Você é a resposta de Deus Para a sua geração Você é o instrumento de Deus Para esse momento Aleluia Aleluia e eles ouviram falar das grandezas de Deus em suas próprias línguas e eles ouviram, sabe da onde as pessoas vão ouvir nessa geração, por tua boca, por tua boca, por tua boca sabe onde os doentes encontrarão cura quando você estender as mãos para curá-los sabe quando o perdido encontrará salvação, quando você usar o seu ministério da reconciliação, sabe quando as trevas vão se dispar, quando você fazer a sua luz brilhar, sabe quando os céus vão descer para a terra quando você entender os céus e falar eu não quero viver fora disso, eu vou trazendo para a terra, Deus espera por você, Deus espera por você, Deus espera por você, você mesmo você mesmo, você que está sentado aí, vai o sim para o Senhor Deus, eu entendi, eu entendi eu entendi, eu entendi, eu entendi eu sou o manifestador dessa glória oh, valeu. oh se você quer se oferecer como resposta de Deus para essa geração Saia do seu lugar, venha para cá Vamos fazer aqui um grande exército, aqui na frente Saia do seu lugar, venha para cá Mas não venha como quem não crê, venha crendo, crendo para... Eu vou viver o melhor tempo da minha vida Eu vou trazer um ouro refinado dos céus para a terra Aleluia Porque agora eu vou fazer negócio com Deus Aleluia Tu és tudo que oh! eu mais quero oh! Venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha. O meu fôlego, tu és. Não permita o diabo trazer des, desprezo para você em Não permita não o diabo colocar o espírito lugar. de dúvida no seu ministério, no seu e chamado Você aqui. tem um tom glorioso Você tem um chamado glorioso Você tem uma unção aqui. gloriosa Você nasceu na época certa, no tempo certo Com o dom certo Pai, eu amo sua meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Teu sorriso é vida em mim. Corre lavache, canto roble, vaya samba de cante rele, baba bakaías. nobre, bêle canto nobre, baba Confia em mim, confia em mim. Fala, Deus, eu estou inconformado com essa situação. A minha geração vai ser diferente. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Uou! Meu Deus! Deus Há uma nuvem de, perto, de glória aqui. Há uma nuvem de glória nesse glória. lugar. Por favor, põe as suas mãos sobre o ombro de umas duas pessoas que estão ao seu lado e diga para ela: Você nasceu na geração certa. Você nasceu na geração do avivamento. Você é o Noé que está construindo a arca. Você é o mercador que está trazendo o ouro do céu. Você é o mercador que está trazendo vestes limpas dos céus para a terra. Ore por ele, ore por ele, ore por ele. Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Ore por ele, ore por ele. Eu ele. Eu Você está orando eu por eu uma lá. viva lista. Você está orando por um agente de transformação. Você está orando por um construtor de uma arca divina aqui na terra. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. Ativação, ativação dos dons, ativação dos ministérios, ativação da paixão. Vamos! A viva a viveros, a nós, a viveros, nós, a